Essa edição fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Olá, muito bom dia. O Alerta Brasil começa com a notícia ao vivo de São Paulo. A polícia realiza neste momento uma operação contra roubo de cargas. Segundo informações, a quadrilha roubava equipamentos para o tratamento de câncer. Ao vivo no DHPP está a repórter Maria Carolina Paz. Cacá, bom um dia para você. Alguém já foi preso nessa operação? Já sem ano, tá um bom dia para você a todos que nos acompanham aqui no Alerta Brasil. São três presos nessa operação, dois já foram encaminhados aqui para a divisão de capturas do DOP, o Departamento de Operações Policiais Estratégicas, que dá apoio a essa investigação que começou lá em Ribeirão Preto, há três meses atrás. Consegui manter essa celeridade. ...para chegar até os 18 milhões, como o doutor... 10 horas e 2 minutos, acompanhamos então esta coletiva de imprensa do Instituto Butantan... ...então informando a entrega de 1 milhão e 200 mil doses da Coronavac... ...nesta terça-feira, uma nova remessa do imunizante... ...instituto que prometeu entregar 100 milhões de doses até agosto, né? Mais uma notícia positiva. Agora uma cena desesperadora, é um barco que bateu contra uma ponte... ...e afundou com quatro pessoas a bordo... O barco bateu nas pilastras da ponte e a água começou a entrar devido à forte correnteza. Em poucos segundos, a embarcação foi tomada pela água. Quatro pessoas estavam a bordo, tentaram, né, no primeiro momento, sair para o deck, não conseguiram. Depois foram socorridas. O acidente agora está sendo investigado pelas autoridades marítimas. Esse caso foi na costa do Chile. E é com essa notícia que a gente se despede de você. Obrigado pela companhia. Vem aí o Fala Brasil. Informação 24 horas na TV e a hora que você quiser no canal War News no YouTube.